Olá, como vai? Vocês estão bem? Vamos a mais um vídeo, do jogo, The grande Mafia. Então, vamos lá. Primeiro entre no seu celular e procure o nome do jogo, The grande Mafia. Vamos instalar para ver como é que é o jogo. Pronto, instalou, vamos jogar. Eu vou dar umas informações do jogo. T-Grande Mafia. Iota Games. Estratégia. Outras informações. Atualizado em 15 de abril de 2022. Tamanho 140 MB. Instalações 10 milhões mais. Versão atual 1.0.703. Requer Android 4.4 ou superior. Classificação do conteúdo 14 anos. Violência, conteúdo de cari sexual, linguagem própria. Elementos interativos. Os utilizadores interagem, compras no jogo. Produtos no aplicativo. Oferecido por. Iota Games. Curtam o vídeo. Sigam o canal. Isto é tudo pessoal. Até mais, tchau tchau.